Gente, vou mostrar uma ferramenta simples que dá grande impacto no seu desenho de acordo com o seu estilo. Então eu peguei a ferramenta pincel, que é o brush, bem parecido com o brush que a gente tem. Tá? E observa o seguinte, quando eu estou com o elemento selecionado, eu vou desmarcar esse objeto, vou dar um CTRL 2. Isso aqui, gente, pode ser um desenho que você fez, pode ser uma ilustração. Estou pegando uma referência aqui para poder mostrar o trabalho para você. Então a primeira coisa que eu tenho é o tamanho do meu pincel, o ponto aqui, no caso ele está com... Um pincel de 3 pixels então eu posso desenhar cada objeto desse aqui ele tem um formato e isso que varia de acordo com o ângulo então por exemplo vamos dar uma olhada em alguns a gente poder ter a percepção de que, que acontece tá com o objeto e a mesma coisa eu posso fazer eu posso fazer ele pode ter algumas diferenças por quê? porque eu posso trabalhar e aumentar o tamanho do meu brush tá que, que eu vou fazer eu vou pegar um brush eu o atalho B, ou mesmo do Photoshop, e vou colocar nesse formato aqui. Tá? Então ele tem um formato, ó, você vê aqui, se eu faço a curva, ele afina. Tá? Então eu defino o estilo que eu quero do meu brush. E vou fazer o desenho é, aqui. Eu vou arrastar, vou desenhar em cima. Como ele é um desenho orgânico, ele não tem um compromisso com uma forma muito sólida, então eu vou fazendo esse desenho é, dessa forma eu vou interagir nessa nessa ilustração aqui junto com o photoshop porque eu acho mais prático então eu tenho um olhinho eu tenho outro olhinho eu dei ctrl z aqui se você quiser fazer com mais detalhes você aperta o zoom seleciona a seleção aperta o zoom e arrasta apertei o b de novo eu vou fazer com mais detalhezinho aqui meu olho pronto está fechado a colorização eu vou fazer no photoshop então o que, que eu vou fazer Vou selecionar meu objeto, vou dar um CTRL C e vou passar para o Photoshop. Com o Photoshop selecionado, eu dou aqui ó, como Smart Object. O que acontece, gente? O Smart Object ele não é destrutivo, então eu coloco do jeito que eu quero. Vou voltar para o Illustrator e vou confirmar uma coisa. Vou dar um Print colocar ele de referência. Eu uso o Like Shot Screenshot, que eu acho fora de série. Então você volta Ctrl V, deixa ele pequenininho aqui, ó. Só para você ver as cores, para você ver. É para ter uma guia. Esse é meu objeto. Meu cachorrinho. Aqui embaixo eu vou criar uma camada que eu vou chamar de cores. Vou pegar um brush. Vou colocar esse brush aqui. Com um hardness, 100%. E vou colocar a cor. Vou pegar com conta-gotas. A cor que eu quero. Então eu peguei aqui, ó. B. Agora eu diminuo o tamanho, lembrando que a dureza aqui também, ela é 100%, agora ficou seca e eu tenho o size de acordo com o que eu acho necessário, tá? Outra coisa que eu tenho de configuração de brush, que agora é importante a gente dar uma olhada, é o seguinte, quando eu estou no brush, eu posso clicar nessa opção aqui, e ele abre essa opção, o spacing gente, é essa bolinha, então se eu faço assim, ó, olha o que aconteceu, eu vou diminuir esse spacing para ele ser mais denso, vai ficar mais fluido, perfeito aumentar o brush, deixar aqui, e eu arrasto aqui, ó, gente do jeito que eu acho, que tem que ser meu desenho, eu vou pintar organicamente do jeito que ele está ali, perfeito, e agora é só acabamento, aqui depende da sua pintura, se eu não gostei de alguma coisa, igual eu não gostei agora, posso pegar a borracha, ó, vou até pagar um pouquinho mais, vou pegar o brush de novo, a mesma coisa gente, o brush se você quiser colocar ela dura, igual do do arquivo, é só a gente colocar, é só mudar o hardness dele, então eu faço meu desenho aqui do jeito que eu achar mais interessante, e aí eu vou depois mostrar ele aplicado aqui para vocês, até a próxima.